Conhecer a sua essência Desperto um bom som No meu tambor Desperto o mundo ao som do meu tambor Grande espírito de força Grande espírito de amor Desperto o mundo ao som do meu tambor Rauch, Rauch, boa tarde, boa tarde mesmo. Eu sou Paulo Sérgio Oliveira em mais um programa pelas mágicas ondas da Mundial, a Rádio do Despertar. Eu tenho ilustres convidados, deixa eu explicar para os ouvintes que a gente preparou, ia ter uma hora de programa por um problemas administrativos, que para mim está tudo sempre certo, penso dessa maneira, né? É, não vai ser, vai ser uma, só meia hora para a gente. Mas o tempo é relativo, a gente pode fazer essa meia hora, muito mais do que meia hora. Né? Já que o tempo não existe. O tempo é um estado de espírito. Eu daqui a pouquinho já ponho no ar aqui os meus alunos. Alunos? Eu falei isso? Estou falando de alunos. Os meus amigos. Alunos, eu estou falando com eles aqui. É isso que dá fazer várias coisas ao mesmo tempo. Os meus amigos, mas eu começo o programa agradecendo. Agradecer é fazer a graça divina, é descer até você. E eu agradeço a live que a gente, eu fiz com a Samira Sexta-feira passada Agradeço o trabalho lotado Da semana retrasada Agradeço aos meus dias de férias Eu voltei agora para ficar Como diz o rei Roberto Estou uh, feliz Estou feliz bastante Pelo número de alunos que a gente tem No, no meu curso de formação Em constelação familiar xamânica Torne-se um constelador A profissão da nova era uh, Me chama na lista 11 9 91 19 7, 9, 15 e lá falamos eu tô apanhando para achar o programa aqui querido depois cê, aqui para mandar beijo para galera aqui, live na Mundial deve ser isso ah, agradecendo também sempre o carinho das pessoas eu, eu tive uma infecção de garganta semana passada e fiquei não, ainda bem que eu estava fora de São Paulo voltei só para fazer a live com a, com a Samira olha lá eu tô pegando o programa anterior, olha que legal A Cigana E aí é, Eu voltei, interrompi as férias e, Mas tá tudo certo Também foi muito legal Gente, eu tenho um evento fantástico Essa semana Juntinho com a Marcinha Pugliese A numeróloga da rádio Tem duas numerólogas da rádio a Ana Maria e a Marcinha Márcia é uma grande parceira hum, Sábado agora trabalho do toque do despertar especial, né? O um trabalho a última vez lotou, o Aníbal estava lá conosco, Amém. lotou o pessoal sentado no chão, então dessa vez a gente tá fazendo um lugar maior. É bacana quando lota, né? Então sábado agora cinco, cinco, oito, três, garanta sua inscrição. O toque do despertar é um trabalho que é um divisor de água na vida das pessoas. É algo que traz realmente uma nova percepção da vida, é uma nova percepção né? da consciência, uma expansão de novos mundos. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Eu vou botar som na caixa. Não vou apresentar os meus convidados. Eles trouxeram aqui... Paulo, mas eles estão misturando música xamânica com música indiana? Eu vou responder... Não, sai dessa coisa de separação. Só se mistura aquilo que um dia foi separado. Música, A música xamânica é o mantra dos vídeos. Não é isso? o mantra é a música xamânica dos indianos, não tem isso simplesmente são regiões vamos lá, som na caixa Aníbal e Marcos Santores, um dos maiores citaristas da América Latina o som espacial do citar, do instrumento milenar Nessa sintonia que a gente começa o nosso programa, eu peço a você que se sintonize simplesmente com esse som. O tambor traz a energia da terra, nutrindo, aterrando, a energia que materializa. O citar traz a expansão, através dos chakras do corpo energético, Há uma completude entre o casamento desses dois instrumentos. Mas perceba o quanto a música pode levar você no estado De desidentificação das coisas que aconteceram hoje Você não é esse pensamento que você estava arrastando A flauta, velho conhecido aqui da rádio meu programa, Aníbal Brasil em Casa Boa tarde mesmo, sejam bem-vindos. Sabe como caiu a frequência? Assim, não é? Desacelerou. Obrigado, querido. Desacelerou, olha que interessante, né? Diz que vocês estão aqui. Que disco é esse? O pessoal me perguntou aqui, na cabeça de algumas pessoas, mistura, não existe mistura, gente, nada é separado, mistura música xamânica com música indiana, mas explica para esse pessoal, além disso, né, que vocês já sabem que não existe essa mistura, como é que foi essa ideia, Marcos? Puxa, Paulo, uma vez mais, muito obrigado pelo convite tão honroso e estar aqui em parceria com o querido xamã peruano Aníbal, que é o produtor do CD Pachamama Gaia. Surgiu da minha vivência há 15 anos na Europa, também na Índia, e é a vontade de unir, vamos dizer musicalmente, o Himalaia com os Andes. A nossa raiz amazônica, o louvor da nossa natureza, que é reconhecida no mundo todo e foi uma forma de... Colocar isso ao nosso povo, aos nossos <risos> governantes, dar um brado de alerta que temos que harmonizar com ela, temos que respeitá-la uhum. e, e louvá-la, né? Faz, sermos honrados por, esse, por essa harmonia. O disco junta as melodias e os sons do Oriente com as canções tradicionais da Amazônia, desde os índios da Amazônia, subindo para os povos incas e norte-americanos. Uau! uau, quer dizer, vocês pegaram toda a essência, Santurice. cercaram <risos> o Santuris também já é um grande companheiro de trabalho, não é, não é o, o meu público, o pessoal que vai no Toque do Despertar pergunta, cadê aquele cara que toca aquele instrumento que me mandou pro espaço? <risos> Eu escuto coisas assim né? O Alibo ali se fala, o Alíbo já vai nas minhas constelações A gente faz trabalho juntos é verdade, A é. música dele destrava Campos. É, é. Mas perguntaram outro dia dessa maneira de você ah, assim, é? Aquele cara do Citar me mandou <risos> Para o espaço, eu falei O espaço é pouco <risos> é, Em é. realidade, nem é necessário Tapete voador não É, somos... não é. A, a última vez que eu encontrei o Santores, Além dos trabalhos, porque a gente só se encontra em trabalho Foi lá em Monte Verde, lembra? Verdade. Um frio, eu nunca passei tanto frio Na minha vida, eu devia estar uns menos Uns dois ali. Sim. E aí eu falei: nossa, o, situ... o... o Santuris deve ser vegetariano, vegano, assim. Eu tô com uma vergonha de tomar esse conhaque perto dele aqui, porque tava muito frio. Aí ele chegou perto de mim e falou: dá um gole desse conhaque. <risos> tava eu muito... falei: esse é dos meus. <risos> esse é dos meus. Com ali qualquer vegano tomaria aquele conhaque, né, nossa, cara? Nossa, tava o um tempo lindo, mas muito frio como menos sempre. dois graus é. foi muita coisa <risos> Pô, que prazer em tê-los aqui foi mais música na conversa vocês já estão convidados porque o programa fragmentou né nessa história aqui o programa fragmentou houve um probleminha administrativo tá tudo certo mesmo a gente tudo está sempre certo então a gente vai pegar um novo horário na quinta vocês já estão convidados para continuar na quinta-feira me traz mais músicas aí dessa né? interação né perfeito temos um tema gravado no CD muito lindo o Aníbal vai falar a respeito, vai cantar? Sim, sim. É. Aqui não tem nada combinado, cara. Tá tudo certo. Eu gosto assim. É o tema Abre-te-coração. Linda essa música. Uau. <risos> Espero que... Os... São Tunes tenha trazido CD aqui que o pessoal está pedindo CD, tá? Vai ganhar um livro meu, vai ganhar CDs quem participar daqui a pouco eu faço a pergunta ah, te coração Ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol. Escondido En tu interior, ábrete memoria antigua, escondido en la tierra, En el monte, Bajo el agua Bajo el fuego Ábrete Abre abrete coração e recuerda como o Espírito cura como o amor es sana como o árbol florece e a vida Abra o coração, gente. Que para chegar a Deus, aí que aprender a ser humano. Eu peço ao ouvinte que se concentre pra gente mandar um diksham à distância. Você vai receber agora a bênção da unidade, a energia que transmuta, que expande a percepção que materializa pritive a caixa, terra e energia sutil. Na sua casa, manifeste a presença divina que habita dentro de você nesse momento. Para que ela se apresente a você expandindo. Toda a sua casa, por toda a cidade, por todo o estado, por todo o país, por todo o continente, por todo o mundo. Expandindo os outros campos, os outros seres. Além da ilusão. Oh. Uau que frequência que vocês trouxeram para cá Gratidão, gratidão. Eu nunca tinha visto o Aníbal cantar, quer dizer, ele já tinha cantado para mim, mas no, no trabalho nosso... Você já, eu gastando a minha voz nos trabalhos e você ali <risos> se, se, escondendo a voz. É, é isso, é fazer a lá É, fazer é. aquela... é, <risos> tá, Como é que é? Você está convocado a cantar nos próximos trabalhos. Olha, <risos> oh, eu fiz uma pergunta aqui valendo um CD do, do Marco Santuris. Eu, eu, eu, eu, eu, eu tomei a liberdade de oferecer um CD ah, seu não, aqui. Não é. Uh, mando pelo correio, sim, o pessoal está falando eu mando ah, eu trouxe quatro também minha... tá bom, yeah. então agora Mano, uma pergunta valendo um CD do Aníbal qual é a cidade do Peru onde o Aníbal nasceu? <risos> ah, isso é difícil é? <risos> tá, valendo um CD do, do Marcos Santuris a pergunta é, qual o meu nome Paulo Sérgio Oliveira, meu nome de batismo oh. tá, e valendo um CD meu, tá, qual é a cidade de origem do Marcos Santuris? Esse é um cara do mundo. Também é difícil a pergunta, Sim, hein? É ó, a Flávia Sato Santos ganhou o CD do Marcos ali adivinhou o meu nome, Paulo Sérgio Alves Oliveira. Ah, agora, então, tá valendo aí, ó. Tá val as, o nome inteiro, não, a cidade do Aníbal, no Peru, que ele nasceu, certo? E a cidade do Marcos Santouris. Tá valendo os CDs. É, valendo um livro meu aqui também, mais uma pergunta. Vamos ver. Qual é a música minha? Olha a música minha que fala sobre gratidão, tá bom? No meu CD Consciência Cantada vai ganhar também. Gente, falar um pouquinho do Toque do Despertar. A Maricinha Pugliese está na, na abertura, está nesse circuito comigo. Todas as quintas-feiras eu faço constelação lá. É, às vezes faço a constelação com o Toque do Despertar. Sábados, quando eu posso, estou em São Paulo também, quando não tem curso de formação, né? E esse trabalho realmente é um divisor de águas. A gente tem uma lista lá que a gente... Né, você me chama no, no, no WhatsApp. E se você tiver alguém doente, alguém precisando de alguma força, de alguma energia, a gente tem muitos milagres constatados ali. Não é a gente que faz, é essa energia que faz. Então, se alguém precisar disso, é, depois me escreve no WhatsApp. Mas, sábado agora, a gente tem um trabalho muito especial, é o Toque de do Despertar, vai ter constelações também, a constelação de nome, o trabalho onde a Márcia também vai fazer a numerologia do nome, na hora para a pessoa, é um trabalho que a gente não tinha mais tempo de fazer, que consagrou, teve um ano, um ano retrasado, a gente fez muito, e as pessoas encontram a gente, às vezes na rua, ou em alguns trabalhos, falam, falam nossa, como foi importante aquele trabalho. Você liga lá no 5583-1469 e faça a sua inscrição, garanta a sua inscrição, é, como a Liba falou outro pegou aqui né? ficou a gente no chão aquele dia né Aníbal? sentado no chão lotou lotou mesmo o trabalho você pegou um dia um sábado à noite lotado meu também foi, ali né foi a gente fazia trabalho cheio o que que vocês vão trazer esse instrumento chama-se esse Utilizado na África, é um tambor que fala, um talk drum, tambor falante. Eu já vi isso momentos. Normal, o um grande mestre da na Concelos. eu o conheci fora, nos cursos de percussão, me apaixonei. E esse tambor, ele é utilizado como comunicação em alguns povos antigos na África. Tocando, percutindo, com uma baqueta igual que essa, e fazendo com a voz. Fantástico. Ei, Dá para a gente acompanhar e temos um tema que o Aníbal vai desenvolver comigo também. Som na caixa, senhor Aníbal. Gosta do meu espanhol? Estou falando bem? <risos> <risos> Perfeito. Bem Paraguai. Bem Paraguai. Bem Paraguai. Eu falei isso outro dia para ele. Meu espanhol é Paraguai. <risos> espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor. no toque honra a tua eternidade, na pele clama o reino animal, o reino da floresta, na batida firma com autoridade, a madeira evoca o mundo vegetal. A gente sorteia esses cinco prêmios entre os participantes aí pela live, pela página da Rádio Mundial. Ainda dá tempo de entrar. CV em livro. Com três CVs diferentes. A Língua brasileira, Marcos Santori, Paulo Sérgio Oliveira com Consciência Cantada e o meu livro Onde Passos para o Despertar. Quatro prêmios Let's go. Esse canto é um canto de limpeza. Você está ficando cada vez mais íntimo dos índios <risos> brasileiros, hein? Estou esperto com você. Estou de olho em você. Estou <risos> <Tô> de olho. <risos> é forte essa música, esse, esse tema que você trouxe aí. Gente, como ninguém adivinhou, deixa eu ver aqui, na Rádio Mundial, descobri para agradecer. Tá, tá bom. Música do Paulo, O Dom da Gratidão, Ana Paula Fresque Não, eu não vou mandar para Uberlândia, não. Brincadeira, ganhou... <risos> Daqui a pouco eu vejo que ela ganhou, ficou forte. Cidade do Aníbal, Cusco. Cusco, Machu Picchu. Machu Picchu, erraram. Mas tudo bem, pelo menos essa aqui respondeu. Mas não, foi Ana Paula de novo, não. A Ana Paula, você tá querendo ganhar muito. Vamos lá, ela ganhou só o Dom da Gratidão, então fica para Kelly Cris. A Ana Paula ganhou o CD do Aníbal. Ah, o Dom da Gratidão, é verdade, a Kelly Cris está muito... Olha, no meu CD tem o poderoso Dom da Gratidão e o Dom da Gratidão. Então a Kelly Cris... Aquele Kiss, não, aquele Cris ganha esse prêmio. a Ana Paula ganhou o CD do, do Aníbal. Ah, a Adriana, acho que lá em cima, ganhou. Tá faltando mais gente aí, gente. Vamos fazer o seguinte: a gente vai sortear entre as pessoas que estão participando aqui, porque tem dois livros meus, um CD. Mas quantos CDs você tem? Quatro. Quatro. Quatro CDs do Aníbal. Então todo mundo aqui vai ganhar. Gente, dá tempo ainda de entrar na live daqui da, pela Rádio Mundial e participar, que todo mundo vai ganhar. E quantos tem CDs do, do, do, do Santuris? É, eu tô com o meu incluído ali. Ah, celular, tá né? tá vendo? O Santuris não quer dar CD. <risos> Brincadeira. Então tá bom, tem quatro CDs deles, tem quatro prêmios mesmo. Vamos dar dez prêmios aqui, tá? Dez prêmios aqui. Ah, tem três respostas, tem sete prêmios sobrando aqui para as pessoas que se manifestarem para a gente distribuir agora, tá? Fiquem tranquilos. Gente, está faltando meio minuto. Vou agradecer a presença de vocês sempre aqui com, conosco, Santures e Aníbal. Quinta-feira a gente pode retomar essa live. E eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Eu quero agradecer pelos sete anos de rádio que estou fazendo, né? Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço a Deus. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço a Mãe Terra. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço ao ouvinte mundial. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço a Marcos Santunes. Agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço A Rádio Mundial A energia que me guia Aos meus guias, aos meus índios A serviço de algo maior Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira Assim falei, House. House. Tem alegria aí